Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera E aí, manos, hoje Alanios do Soco Duro aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios do Punho de Aço aqui, rapaz Porque nós temos que falar de Gaio muito bruto nesse jogo Que nós acreditamos, eu acho que muitos de vocês podem pensar da mesma forma Quando assistirem esse vídeo, que ele vai ser um dos top tiers desse Street Fighter 6 Hoje nós vamos trazer pro pessoal aqui, né, Alanios, o um Movie List com Completo do nosso querido Caio. Vocês vão ver que tem muitas opções fodas dentro do gameplay dele que vão trazer alguns artifícios interessantes e umas lutas muito criativas, por assim dizer. Então, já deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam da BGS 2022 que está chegando entre os dias 6 e 12 de outubro. Eu e o Alanis, nós estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você querido inscrito, e está rolando sorteios da BGS nas nossas lives que acontecem praticamente todos os dias aí entre 7 e 7 e meia da noite, então, na próxima live que formos fazer já vai ter sorteio de ingressos de novo, cara, encola lá pra não perder, beleza? E o Censo Meia Lua, também, nós precisamos da ajuda de você que está assistindo aí agora tá aqui embaixo o link do comentário fixado pra vocês acessarem lá se vocês puderem dispor aí de 2 a 5 minutinhos no máximo, entendeu? Pra poder responder lá as perguntas, dando o feedback Feedback do nosso trabalho vai ajudar a gente demais, meus amigos. Por favor, beleza? Então, sem mais delongas, alunos vamos lá conferir esse movie set completo do nosso querido Gaio Estamos aqui na tela já do jogo, preparada pra vocês, tá? um videozinho que a gente pegou lá do Hufflemonger Clips, que a gente recomenda muito. Que ele deixou. Ele deixou separado lá o um moveset de vários personagens. Temos aqui Gaio contra Ken. E a partir daqui, nós vamos para o modo treino. Onde ele vai mostrar ali pra gente o um moveset inteiro inteiro do personagem, fazendo aquele mesmo esquema que a gente estava fazendo nos outros vídeos né? Tem os movimentos especiais, super artes, movimentos únicos e tudo mais. Começando aqui né Alanios, com o famigerado do Sonic Boom, que a gente já conhece muito bem esse ataque, ele tem aqui algumas particularidades interessantes, porque além do golpe normal e do amplificado, como vocês podem ver né Alanios, eles tinham explicado isso pra gente quando revelaram o Gaio também, se a gente fizer simultaneamente o para frente né, com o botão de soco mesmo ali se a gente fizer no timing correto os dois a gente consegue uma mudança de efeito no Sonic Boom ali para ele poder ficar um pouco mais forte né brother eu acho muito interessante isso né acaba com favorecendo a execução é legal né, esse incentivo para a gente aprender a fazer o movimento certinho e tal e conseguir medir o timing de ah eu vou fazer ele normal ou não agora eu vou fazer ele diferente porque eu preciso de um efeito extra né a gente vai ver inclusive isso dentro do Sonic Blade ali a diferença que dá eles estão criando artifícios nesse Street Fighter 6 para poder deixar o negócio mais dinâmico dentro do gameplay E recompensar quem gosta de fazer uma execução perfeita das paradas Entendeu? Então isso é muito legal E aí vamos aqui pro Summer Salt Kick Que é o nosso querido Gillette Meu primo chamava de Facão do Guile. Famoso esse também, mano E a gente pode ver aqui, ó Que além do amplificado e do normal Ele também tem o mesmo esquema do Sonic Boom Se a gente fizer para cima aqui, né Que é o segundo botão que a gente aperta Mais o chute ao mesmo tempo ele vai fazer uma execução perfeita da parada E vai ter uma modificação no golpe Deixando ele um pouquinho mais forte também Mesmo esquema aí do Sonic Boom Somersault Kick É um ataque muito clássico do Gaio Sem muito segredo ali Agora, Sim. isso daqui é de veras interessante, Alanis Porque o Sonic Blade, como vocês podem ver É uma esfera de energia do Sonic Boom Que ele faz na vertical E vocês podem ver que fica na frente do Gaio A gente já trouxe alguns gameplays aqui no canal, inclusive, Alanis Da gente mostrando a execução desse Sonic Blade Dentro de um gameplay gameplay e a gente pode ver que o negócio é meio chato se enfrentar, porque fica o negócio lá no, na frente do Gaio ele consegue absorver pelo menos um projétil pelo que a gente viu e ainda assim pessoa não consegue se aproximar do Gaio, senão ele toma o hit. E você tem que fazer uma voadora numa distância muito específica pra você conseguir pular do outro lado. E o cara pode estar tá te esperando pra poder fazer um anti-aéreo. Olha só, Alanis, a gama de opções que isso dá pro Gaio, mano. O Gaio ele... Desde sempre, né? Ele, ele sempre foi o boneco com a defesa impenetrável. Quem jogava lá no Street Fighter 2, né? O Gaio agachadinho lá, defendendo com o sovaco ali. E aí você pulava, tomava né? o facão. Agora tem mais o Sonic Blade aí, né? Que se você quiser zonear ele, você não vai conseguir porque ele segura ali na mão. O que é uma ferramenta que eu acho interessante, viu, Caio? O Sonic Blade. Porque com o Parry, é muito fácil segurar o Sonic Boom do Gaio, que é a principal ferramenta de controle de espaço dele, né? Então, o Sonic Blade, ele vai meio pra compensar isso daí. O Sonic Boom, ele vai acabar, acho que, mais sendo útil pra Hit Confirm, sabe? Essas paradinhas assim. Sim, cara. Interessante demais esse recurso aqui do Gaio. Queremos ver ele em ação nos gameplays de alto nível aí. E seguindo aqui, meus amigos, a gente tem o Sonic Cross, que é basicamente usar o Sonic Blade seguido, de um Sonic Boom Aí ele vai dar um ataque De dois hits ó, Como vocês podem ver ali Bacana Que pode ser amplificado também Como ele acabou de mostrar e a gente tem o Sonic Break, meus amigos Que pode ser usado, vocês estão vendo ali Que tem pequenos Sonic Booms, vamos dizer assim No antebraço do Gaio, né? E só pode ser ativado com o Super Art nível 2 dele Que é o Solid Punch Como eles estão dizendo aqui, ó Pra quem tá achando meio estranho vendo isso daqui primeiro e tudo É porque no Super Art dele, o 2 Tem um que chama Solid Puncher Que ativa esses pequenos Sonic Booms aqui E ele tem a possibilidade de utilizar esses ataques, né Alan? Então é bem interessante Inclusive tá aqui, ó Aparecendo na tela agora pra vocês, ó Nós temos aqui o Sonic Hurricane dele né, famosaço aí também, que a gente tinha lá no Street Fighter V, inclusive ele tem esse Sonic Hurricane pra frente E nós vimos, né, Alanis, Uma variação onde ele faz esse Sonic Hurricane pra cima também Tá falando aqui embaixo, hein? o ângulo do ataque pode ser alterado Dependendo do comando, do input que você faz ó. É. Então o ângulo dele realmente pode ser alterado Mudou o botão, forte vai pra cima, fraco vai pra frente Eu Acho que é mais ou menos isso Deve ser mais ou menos isso aí mesmo, cara Interessante Isso aí dá opções legais também Isso aqui pode ser um antiaéreo do Gaio, Um antiaéreo que arranca muito dano, inclusive Que arranca <risos> muito dano <risos> Aqui embaixo, ó, nós já temos o Solid Puncher Que é o que a gente tinha visto, ó Ele vai ativar, ó, Super Art Nível 2 Ativou, tá aí com os pequenos Sonic Booms no antebraço dele E aí ele pode utilizar ali que a gente viu nos Special Moves, né? Apertar os botões ali, os socos E ele vai mandando pequenos Sonic Booms ali pra poder atingir o oponente E aí, meu amigo, Crossfire Summersault, Alanis Esse Super Art Nível 3 do Gaio do é impressionante uhum. Muito bonito, cara. Olha que execução. animal isso, cara. O Critical Art ainda mais, porque ele dá mais uma pica no cara. É. <risos> pra poder dar aquela finalizada linda e maravilhosa. E aqui, os ataques únicos, né, do Gaio que são golpes de assinatura do personagem, que a gente vê lá desde o Street Fighter 2, né, quando ele apareceu. Muitos deles eles mantiveram até hoje Não tem por que tirar Porque como a gente acabou de falar São golpes de assinatura do personagem Então meio que descaracterizaria Ele não ter esses ataques né A gente tem aqui esse soquinho dele Que é o overhead Se eu não me engano Ou é médio É um overhead esse mesmo aí é um overhead ó, Que é o frente e médio Soco médio Dele que ele faz um overhead Ó Esse soco aqui padrão Que a gente tava até comentando aqui né Lennox Que nossa senhora Ocupa um espaço fodido da tela assim Pra poder acertar o oponente Então para controle de espaço nos footsies Esse socão é uma maravilha É uma coisa que faltou muito no Street 5, hum. né? Palpes com um alcance longo. É. Inclusive, ontem eu tava jogando com um escrito lá, e aí eu até brinquei no grupo que eu fiquei pé da vida porque eu tava jogando com o Vega, e aí eu dava rasteira a rasteira passar por dentro do boneco e não acertava. Porque no Street 5 é, alguns hitbox e tal são encurtados, né? O chute médio do Ken também, do Rio e tal. Se você pega ali você vê que o pé, o pé da frente do boneco tá aqui, o, o, o pé do, do Ken ele entra, mas não acerta. Né? Ele precisa estar uma é. distância específica ali por conta desses ajustes de hitbox diferenciado que eles fizeram, não sei porquê. No Street 6, do que parece que eles mostraram, os, os golpes estão com alcance decente de novo, né? Pois é, cara. Então tá bem legal isso daqui, né? E aí, seguindo, ó, nós temos aqui, além desse Burning Straight, que é esse socão que ele dá que cobre uma boa distância, a gente tem um Spinning Back Knuckle também, que é um ataque característico do Gaio, né? Que é aquela rodadinha que ele dá com o corpo e dá um soco no cara, girando. Que ele, inclusive, dá um passo pra frente, né? Cobre mais distância ainda que o Burning Straight, eu acredito. <risos> pois é, mano. Então, ó, ele dá uma giradinha, pum. Esse aqui é o soco, na verdade, que ele tinha dado, né? Aí, ó, a giradinha. E a gente tem o Ni Bazooka, também, que é um golpe característico. A gente vê desde os Street Fighters mais antigos aí. Que também cobra uma boa distância, porque ele dá um pulinho pra frente com o joelho. Então, isso aqui pode pegar o cara com as calças curtas, vamos dizer assim. Bem interessante. Ó, esse giro aqui também, que ele dá um pulo pra trás, é ótimo pra você se distanciar do cara, caso você uhum. queira, entendeu? Pra poder voltar ali pro seu estado neutro e começar ali um zoning, talvez, com Sonic um Sonic boom e utilizar as ferramentas que o Gaio tem que são muito fortes. É, o legal é que ele, você pode tanto fazer ele recuando como avançando, né? Sim. Então, se você fizer segurando pra trás, ele recua e aí pra frente ele cobra uma distância, né? Um pouquinho maior. Exatamente, cara. Muitos recursos massas aqui pro Gaio. Então, seguindo, meus amigos, além desse chute dele aqui... Nós temos o Reverse Spin Kick, que é muito famoso também, <risos> né? Do personagem, não sei como é que ele consegue fazer isso, mas tudo bem. O Reverse Spin Kick, ele é legal porque você esquiva de um low, né? Sim. Eu não sei se, se ele é um médium, eu acredito que... Eu espero que seja, né? No, no Street 5 ele era um medium mas tem um alcance bem legal, velho. o cara dá uma, uma rasteirinha agachadinha ali, você vira de ponta cabeça e dá um chute magicamente ali. Pelo que a gente tá vendo aqui, eles não especificam nada sobre ser um overhead. Algo do tipo, então deve ser médio mesmo o ataque Passando aqui pelo chute, a gente vai para esse chute forte que ele tem aqui, ó A gente coloca o comando meio que na diagonal e um chute forte, né? Ó, eles estão falando aqui que pode ser utilizado contra quem pula pra caramba Ou seja, é um ótimo antiaéreo essa bica dele, entendeu? Inclusive, essa bica a gente viu ela sendo utilizada pra combos também, cancelando o drive rush, essas coisas assim. Sim, e essa bica, se pega um cara no ar, dá pra você cancelar ela no Flash Kick, porque você segura a diagonal. Então, eu acredito que vai dar pra fazer isso no de 6 também, né? Eu tô falando em base no 5 aí já. Que você faz ela e aí o cara gira, né? Ele, ele tem um tempo a mais de, no ar, e aí você faz o facão e, e comba com ela depois. É, exatamente, mano. Então, assim, a gente vai ter isso aqui de opção que é bem interessante. A gente tem aqui, ó, alguns combins. Agora do Gaio Que são bem interessantes ó, Que é um soco médio ali Com para atrás E soco forte Ele dá esses dois socos aqui Muito interessantes A gente tem esse double shot também Que é o um, um baixo soco médio Baixo soco médio Então você faz as duas sequências pom pom. Esse é interessante Muito interessante Inclusive Porque é Baixo chute médio Frente soco médio é um low seguido de overhead, simplesmente. Isso aí é zoeira, né? É que não tava falando com o Alanis. A animação dele, os frames de início e tudo mais ali, não me parecem ser uma coisa complicada de você prever, vamos dizer. Porque não é uma coisa muito rápida assim. Mas no calor da luta, né, tudo pode acontecer. Você ensina o cara a dar chute médio. E aí toda vez que você abaixa, você dá chute médio e faz de novo. E aí a gente tem aqui, por fim, o Phantom Cutter. Que é pra baixo e chute forte. E a diagonal ali com chute forte também. Meio que uma rasteira, ele começa. Aquela rasteira dele, aí você meio que cancela Naquela bica forte que ele tem Interessante pra caramba, e ele tem boas opções Se poder emendar depois com ataque especial e tudo Ou então até mesmo poder finalizar com combos E aqui os agarrões, né Tradicionais do Gaio. e ele tem alguns agarrões Aéreos também, como a gente vai ver logo em seguida Ali é o pra frente e o pra trás Que ele muda a direção Aqui ele tem esse agarrão no ar que ele pega o cara e manda ele pro chão E tem o quebra-coluna, filho Ó, Beleza, então assim, cara é isso que a gente tem do Gaio, personagem com bastante potencial. Eu acho que esse cara vai ser um dos top tiers do Street Fighter 6 quando ele lançar, viu Alonso? No lançamento do jogo, pelo menos, o Gaio parece que tá bem forte, né? É, com todas as ferramentas dele que a gente já conhece, ele é um personagem que controla muito bem o espaço, né? Que tem uma defesa muito difícil de, de penetrar ali. E com o Sonic Blade, né? É, ele vai controlar isso ainda melhor. Agora com ferramenta de rasteira com overhead depois. Deram uma melhorada bem legal. Um número Bem, bem grande de opções aí pra gente poder usar bastante a criatividade na, jogar, na hora de jogar com ele, né? Então, gostei, gostei. É isso aí, meus amigos. Agora deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí desse set completo do Gaio o que vocês têm visto de gameplay do personagem, se vocês acham também que ele vai chegar como o top tier do jogo, entendeu? A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão e se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder dedicação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Uhul!